Bom, eu sou Lusa, sou da a Associação das Prostitutas da Paraíba, e já é, o terceiro, né, já é o terceiro edital que a gente participa, o primeiro foi um convite, e já é o segundo edital que a gente participa é que a gente está com esse projeto do Viva Melhor Sabendo, que é o teste rápido. E foi uma coisa nova que só veio somar né, com o nosso movimento, e a gente já trabalhava a questão da prevenção, as DST, a HIV, AIDS, e hepatite virais, já tinha levado já algumas ações para dentro das zonas, com o estado, município, de testagem de para HIV, sífilis e hepatite. E aí a gente, aí chega o foi Melhor Sabendo, né? E aí isso só veio melhorar a qualidade do nosso trabalho, o projeto foi bem aceito, mesmo que a gente já tem esse vínculo com, a, com as colegas, né? E, então, e como a gente é, é, acredita muito na, na questão, a gente tem o um objetivo né, dessa história de, da, da melhor qualidade de vida da prostituta, que a gente a melhorar a qualidade de vida das nossas companheiras, o, e a gente acredita no diagnóstico precoce, que é uma coisa que, né, que dá qualidade de vida das na, pessoas.